Sim, tudo certo. É um prazer conhecer você. Igualmente, cara. Você é cheio de energia, né? Aprendendo português. Como é que foi o passeio aí com o cachorro? tava passeando com o cachorro? aí foi muito bom. Ele é bem forte. Normalmente a gente gosta de é, correr juntos. <risos> ah, bacana, cara. Bacana. E você adestrou o cachorro ou você pagou alguém para adestrar o cachorro? Ah, sim, normalmente eu gano, sim. Ela é rápida, mas eu sou mais rápido, porque eu faço academia também. Ah, bacana. Treino jiu-jitsu. É verdade, você falou, né, que você treina jiu-jitsu, você gosta e tal. Tá aí sim, bem imersão total com, com arte marcial, né? Isso é, é fiz algo que se chama wrestling no high school e agora treino jiu-jitsu. Eu. Vai para competências e, uh -huh. é, tem muitos brasileiros. Então, é, pensei deveria aprender português. Claro, claro. Seja, se você sabe o idioma, você tá lidando também com brasileiros. você tá praticando arte marcial brasileira também, cara. É uma maravilha. É até um motivo a mais para você seguir aprendendo o idioma e praticando também arte marcial. Isso é dizer, sim, você sim. Vai no Brasil Para fazer uma competição, para participar de uma competição, mas você não fala o idioma. Aí você perde muita oportunidade, cara. Deixa eu abrir isso aqui. Sim, e sobretudo porque no jiu-jitsu tem palavras que só é, tá no português. Exemplo, a gente fala como quem mora, é. Tela riva. Isso é Aham. português, mas a gente fala no inglês, isso. Aham. Cê, cê, cê. Quando você fala gente, você também tá no grupo, né? Isso, sim. A gente fala aqui e tá... tal. Então, claro, ou seja ainda que você não saiba nada de português, você vai ter que aprender o nome dos golpes em português. Isso, isso. E ah. é, é muito cômico a gente quando quer saber mais sobre Della Riva, não sabe como é. Declarar. Procurar. La... Sim, sim, procurar Della Riva, porque sempre coloca é. ah, como H, H. <risos> ah, é, é nem sei, é cara. Você mandou pra mim uma lista, não foi? De golpes, de um montão de coisas, jiu-jitsu. Eu tava dando uma olhada e eu, caramba! Nossa, tem uns nomes assim super loucos, assim misturados. E seria bacana, a gente começou até a fazer sobre isso, né? Fazer um material básico pra jiu-jitsu. Sim, pessoas... é, é muito legal. Como Sam Kilos, é algo de vaca, é como algo de vaca, muito. algo a... de vaca? Sim, é, é como. É... Ah, não. Na... Sim, é como uma lock de vaca, você fala ah, no português. Como trava de vaca. Acho que sim. Trava. como tra Travar é tipo lock, trava Isso. de vaca. Trava de vaca. Inventa vários nomes. E cara, você tá indo muito bem com o português aí, já faz um tempo que você tá em contato com o idioma, né? Sim. Como é que você avançou tanto? Só vendo Vai. os vídeos na internet, conversando com as pessoas, como? Sim, faz humano e meio, acho. E sim, eu, eu, sempre vejo seus vídeos, há ah, oito e tenho amigos que conheci pelo... é uh, Você sabe o que é Italki? Italki, sim. Italki, isso. Yeah. E acho que vou uh, uh, fazer aulas com uma professora mais tarde. Agora quero fazer seu curso e aprender os verbos. E... Também, tendo isso. Che, ah, cheio. você tá fazendo anotações? Anotou. Sim. Boa, cara. Isso é muito recomendado. Eu sempre falo nos vídeos, a recomendação, né? Faça anotação, anotação, anotação, anotação, porque é muito conteúdo, cara. Você vê três vídeos e você aprende, você conhece primeiro 30 palavras, depois você aprende de forma passiva, depois aprende de forma ativa. Sim, agora tendo muito vocabulário no passivo e quero Virar isso no ativo Isso A única forma é o que? Praticar e falar oh, é. é só como quero aprender e falar Porque fiz aulas de espanhol na faculdade e foi bem chato Ah, tipo Você gramática gritava, né? Bocejando, bocejando <risos> Aprendi esse verbo Bocejando, bocejando né? Bocejando, sim Yoni uh -huh. <risos> o é inglês também eu tenho que aprender muitas palavras às vezes é inglês, eu falo inglês, mas falta muito vocabulário detalhado, entendeu? Falta aprender coisas que eu só aprenderia morando nos Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos, né agora? Sim, eu moro no uh, Texas. Uh -huh. Aham. Então você, com certeza, não sei se você conhece brasileiros aí, mas tem coisas que você só aprende morando no país. Ou o nativo ensinando para você o que você só aprenderia no país. Isso é, porque quando falo com meus amigos, sempre me, me perguntam Oi, Mike, já, já veio no Brasil? E falo, não, mas tenho uma, como um professor sim. Ah, sim, sim Não, cara, é, é muito simples Eu falo pra galera, quando você aprende com essa metodologia É como se você estivesse no país, você está no país, entendeu? Quando você chega no país, as pessoas pensam que você já morava há muito tempo então, ainda que você falar, ah, Felipe, eu tô com vocabulário passivo, eu gostaria de passar para o vocabulário ativo. Sem problema, cara. Você pratica tanto fora do Brasil, como no Brasil também. Então, você Sim. chega no Brasil numa roda de amigos, as pessoas cortam as palavras. Por exemplo, acabaram de me perguntar aqui no WhatsApp. É, Oi, Felipe, uma pergunta. Você pode me dizer o que significa fui, vou, vou mimir? Como fui? Vou mimir. <risos> Eu não sei. Sabe? Então o que significa? Ou seja, com certeza esse cara estava falando com uma, uma pessoa do Brasil, nativa, claro, né? uma pessoa que tem um nível bom de português, e falou isso. Eu vou, vou mostrar aqui para você exatamente como é que se escreve. Para ver se você descobre. Talvez assim você possa até supor. né? É, fui, vou mimir. Sabe? Eu não, eu, eu não sei <risos> Em português, você pode falar tipo, fui como bye, como tchau. Oh, sim, sim. Então aqui literalmente é tchau, como vou embora, vou dormir. Ah, é. ah vou mimir. <risos> Mas é uma forma bem diferente de você falar. Então, eu vou mimir, eu tô mimindo, como dormindo, mimindo. Entendeu? É como cochilar? Uh, não, é dormir mesmo. Oh! Porque, cochil... Porque cochilar você pode cochilar durante 10 durante minutos. Sim, Cinco já minutos. cochilei hoje. Já <risos> cochilou, né? Já Sim. Depois, às vezes você come, você fica muito cheio, assim, com a barriga muito cheia, você. Oh, vou dar uma cochilada aqui, você cochila um pouco. Né? Aqueles 10 aqueles minutos que se tornam. 40 minutos, uma hora. Isso, isso. Quando, quando, você, quando você se acorda, eu, caramba, já passou duas horas. Isso, eu tava falando com meu irmão ontem e falei isso é a pior sensação do mundo. É, a, ou seja, é a pior sensação quando você tem muita coisa para fazer. mas Isso. Ah, eu, eu pensava que eu custei lá 20 minutos, mas eu descansei muito tempo. Bem bacana. E, Mike, você começou a ver as aulas do, do curso? Algumas sim, partes? Sim, já já vi duas aulas dos verbos, mas okay, quando do básico, né? Quando assisto, sim, quando eu assisto uma aula, sempre vejo três vezes e, e leio também e faço anotações. Perfeito. E você chegou a baixar a versão em áudio do curso? Sim, sim, sim. E vou é, colocar no celular e também vi o, uh, o link do, do cara que gravou no espanhol para explicar como fazer o curso e isso foi muito legal. Aprendi uh, muito. Okay. O cara que gravou, sou eu. <risos> Sério? tava falando com um colombiano 100%, eu com certeza achei essa pessoa não pode ser feliz porque fala... <risos> Como um nativo de espanhol. Sim, <risos> <risos> sí, eh, quando li que, era, um, que era, era você, achei que foi um erro. <risos> isso é legal, lá Eu quero ver, ver um vídeo. Sim. É eu posso falar em espanhol contigo, mas se me agarra um pouco do acento colombiano. Porque vivo por aqui, em Medellín. Então, muda um pouco. E, aparte disso, como suenas em outro idioma, se te gostam los idiomas, suena distinto. So, if I if a little bit my accent. So I'm not gonna sound like Portuguese or Spanish. Eu sei que eu não que eu falo nativo nativo, mas ou seja, eu, eu, eu faço o um esforço ali para, né, pra pronúncia das palavras serem, né? Sim, me imagino que você tá... Você mora na Colômbia ainda, sim? Sim tá, Pode pegar o sotaque isso <risos> Cara, você tem planos de morar no Brasil? É, Eu não sei se vou morar, mas eu quero é, viajar e conhecer meus amigos brasileiros e, e tal. Vai chegar com o português primeira, minha Sim, Primeiro porque acho que eu posso aprender mais português aqui com os videios antes de ir, e não quero perder o tempo lá. Sim, claro, seja, se, você, se você se capacita antes, você vai aproveitar o tempo lá muito melhor. Cara, né? não tem comparação, não tem comparação, porque você chega e já entende. Você escuta música brasileira? Sim, eu escuto a Anitta. <risos> Só <risos> Funk, <South> né, <risos> Sim, sim. Você viu que eu falei sobre a música sertaneja também, né? Que é um bom estilo para você aumentar o seu nível. Ah, oh, Sim, acho que escutei uma música sertaneja alguma vez, mas preciso pesquisar para mais. Ah, ok. Você tem Spotify? É, sim. Você sabe que eu tenho uma playlist no Spotify só com música brasileira, né? Você tem? É. Oh, não sabia isso. Ah, rapaz, eu mandei e-mail aí pro pessoal. Eu vou destacar mais essas, essas informações. Eu vou mandar para você pelo WhatsApp agora, neste exato momento. Mandar pra você aqui e você já deixa aí. Tem é, listas públicas. Mandei para você aí no WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. <risos> sempre eu aqui... falo WhatsApp, se <risos> fala WhatsApp, WhatsApp, aí, como hein, quer ser, falando como gringo, não sei que, aí eu falo aqui, Isso. WhatsApp, como, eu, eu, eu, eu envio, eu te envio mensagem no WhatsApp, WhatsApp, no Brasil, eu te envio a mensagem no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, não sei, WhatsApp, WhatsApp assim, né? <risos> Sim, acho que sempre vou falar WhatsApp, <risos> WhatsApp. WhatsApp. Ou zap Sim. manda no zap aí, mano. No, no WhatsApp, fala assim: WhatsApp no, no, no, no, no Chile. Eu acho que fala WhatsApp. Ai, ah, eu tenho meu um mensagem no WhatsApp. no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp. O idioma, <risos> Mike, o idioma é muito preguiçoso, cara. Ou, ou o idioma ele não é preguiçoso, mas as pessoas que falam quando aprendem muito se tornam preguiçosos. Não sei se você viu o vídeo que eu falei sobre o que é que você quer. Sim, sim, eu vi. É muito legal, então praticando como você quer. O é que você quer? Você sabe se é normal aqui? Você sabe se normal? Você quer fazer o que hoje? Você sabe se normal? Você sabe se é normal? Você sabe se é normal? Há outro que eu falei até esses dias aí no Instagram. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é que eu tenho que fazer tal coisa. E o que é isso? Uh, e o isso? é isso? Então a gente pá, pá, pá, corta tudo. Aí também inglês, vocês aí, americanos. Isso, e a gente isso. quando tá aprendendo inglês, a gente aprende Are you going with us? E quando você chega nos Estados Unidos, muita gente fala you going with us? you going? You going? <risos> Ei, americano aí, o cara tá falando errado aqui, ó. não tá colocando or. Are you going? Or... Você está perguntando, tem que usar or. Não, não cara, me corta. É assim. Né? E outras coisas também que vocês falam em inglês, que às vezes eu fico, eu entendo quando vocês perguntam as coisas, tipo é, pra e para, tem pessoas que perguntam, é diferente, como é que se usa, porque eu vejo as pessoas que... Não, é a mesma coisa, sendo que uma é formal e outra é informal. Aí no inglês acontece também a mesma coisa. Going to, gonna, né? é, Isso, give sim. me, give me. É, uh, give me, give me some time, man. Give me some time, and uh, give, give me give me. Que isso, né? Sim, e você falou: quanto mais sabe o meu idioma, menos falo, menos fala, <risos> é porque foi muito legal quando vi no vídeo e tava pensando, ou, ou mesmo assim, percebi quando eu falo inglês com meus amigos, sim, né, falo assim, <risos> mas quando tô na faculdade. Com certeza, eu vou falar mais elegante, mais complexo. Né? Sim, complexo. <risos> não, mas é, mas é que tá, uh, Mike. Você, você sabe a versão completa e você sabe a versão simplificada. Porque às Isso. vezes você só sabe a versão completa e quando você escuta a simplificada, você não entende. Então se você, você lê a frase o que é que você quer, você entende. O que é que você quer. E se alguém falar para você o que, é que você quer? Se você sabe a versão simplificada, ainda que você não use, você entende e você pode responder. Saca? Isso. Olha, um Isso. verbo aí. Sacou? Saca? Sacar é agora, entendeu? Sacar. Sacar. É uma expressão, ok? Sacar alguma coisa. Sacou? Sacou? Se ligou? Oh, é como tirar uma coisa da cabeça. Não, sac sacar também pode ser sacar dinheiro. Do ah, caixa eletrônico. Sim. Mas quando você saca a ideia de sacar alguma coisa, é como se dar conta de algo, como ah, entender. Ah, isso, se dar conta, sim. Então eu explico para você, Mike, tal coisa, não sei o que, não sei o que, E no final, no final, no final, eu falo, sacou? Só. Sacou? Entendeu? Sim, e, e como, como posso responder? Oh, sim, estou ligado. Sim, estou tá ligado, aqui. entendi, saquei. Ah, agora saquei. Ou seja, ah, agora... agora eu entendi, agora eu me liguei. Agora isso, eu me liguei. isso é bem útil para mim, isso, sim. Sim, cara, porque isso aí é linguagem informal e é a linguagem que você vai utilizar frequentemente. Sim. Raramente, ou seja, você pensa em inglês no dia a dia. Geralmente você está falando inglês informal. Ou seja, eu não sei se a menos que você seja advogado, juiz, que você trabalhe num, num ambiente assim mais formal, mas geralmente no dia a dia você está com os seus amigos, está com a galera, vai no supermercado, vai dizer o quê? E você fala com as pessoas informal, né? Então, já depois, se você quiser a parte formal, aí você começa a aprender o português formal, já assim, mais eloquente, entendeu? Mas aí você já sabe o informal, você já sabe o básico, entendeu? Então, você ainda tem dificuldade ainda. Tipo, ah, essa palavra. me deixa Na verdade, bem. uma coisa que tem um problema, é quando eu quero expressar como tempo, como um dia no futuro, um dia ah. atrás. Ah, as como... dos, verbos? dos verbos? Não, Ou... não, não. É, é como em espanhol, sei como não É como, há um, um dia. Ah, como se... Ah. No português, eu tenho um problema. Se a gente pode praticar como as frases, porque... Viu como há ah, um dia, quanto tempo leva para uh, ah, treinar. Ah. Algo assim, para escrever e praticar. Ah. Entendeu? Sim. Sim sim eu entendo, eu entendo. Eu falo, é se referir a tempo, né? Tipo, é, Mike, faz, você está planejando ir para o Brasil? Aí você fala, é, eu acho que daqui uns dois anos eu posso pular? Isso, tipo, exatamente, tá... sim. Então, tipo, é. daqui a uns, já faz uns, é, já faz tempo também. Faz tempo, percebeu isso? E você, você, eu posso perguntar, Mike, você conhece essa pessoa teu amigo aí, faz quanto tempo? Falo, ah, já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Vou compartilhar sim. aqui. Assim, já faz muito tempo que eu comecei a aprender português. Tá vendo aí? Sim, sim, sim. Ou você pode falar também, eu comecei a aprender português há muito tempo. Aí vai ter uma coisa, Mike, você vai ver brasileiro falando eu comecei a aprender inglês há muito tempo atrás. Mas quando você, gramaticalmente falando, tá errado, entendeu? Você falar há muito tempo atrás, porque se é A de AV, é no passado, há muito tempo. Ou seja, então aqui eu não preciso colocar isso para saber que é no passado. Então fica, tipo, redundante. Entendi. Mas as pessoas falam, cara. Ou seja, a, a teoria da prática é muito diferente. Porque no papel, você, o brasileiro, né, vou ao banheiro, vou ao banheiro, vou ao supermercado, vou à minha casa pegar tal coisa. Mas na prática, a galera fala, eu vou para minha casa. Eu vou para o banheiro. Ou eu vou no banheiro também. Vou no banheiro. Vou no banheiro, daqui a pouco eu volto. Sim, na verdade, é... Não quero aprender a falar corretamente, quero falar como os brasileiros, então para mim não me importa a gramática por agora. Mais tarde, talvez. Mas agora, só então, quero você, você deve ter visto o vídeo que eu gravei falando sobre a gramática, talvez você viu esse vídeo que eu falo, você não precisa de gramática para aprender português. Você, você não precisa estudar gramática, você precisa aprender a gramática. E para aprender gramática, você não precisa estudar a gramática. Entende? É somente se você está em contato com o idioma como você tem feito nos últimos... Não, no último ano e meio né, que você está em contato com o idioma. Sim. Quando você começou a aprender português, você já sabia espanhol? Isso, isso. E já sabia a gramática de espanhol e aprendi o espanhol é, do jeito totalmente é raro, porque não sabia. Sempre fiz as provas de gramática na escola e foi horrível. E na verdade, eu quero esquecer daquele tempo. <risos> então, Para você ter noção, tudo depende da maneira que você tá aprendendo as coisas, né? Sim. Tipo, sim. Às vezes, eu sempre falo, o pessoal. Prefere viajar para o país que fala o idioma, porque quando você viaja, você está praticamente obrigado a aprender o idioma. Então, eu não sei nada de inglês, eu chego nos Estados Unidos, vou lá na, na, na tua cidade e, vou, e saio com seus amigos. E o pessoal está conversando, não sei o quê, eu estou me divertindo, eu estou escutando música. Dá uma cervejinha aí, cara, não sei o quê, toma uma cervejinha, não sei o quê. Eu estou aprendendo, entendeu? Nesse momento. Tomando uma cervejinha, conversando, dando risada. Eu sempre falo que você tem que aprender com um sorriso na cara. Aprender idioma, não tem que ser aquela coisa... Ai, não estou entendendo aqui, como é que é isso aqui. Ou seja, sabe aquela tensão? Não é para ter essa tensão, aprendendo idioma. Entende? Isso. É como aprender uma música. Você quer aprender a cantar uma música, você não tem que estar tá tensionado para aprender uma música. Você escuta, você presta atenção, você observa a letra, você começa a repetir, entendeu? E as coisas vão fluindo. Mas você não vai ver uma pessoa... Como é que eu faço? Como é que eu faço aqui para aprender? Não estou entendendo como é que funciona isso aqui. Não. Agora, se você estudar gramática, vai ser assim. Porque é praticamente a matemática do idioma. <risos> e foi assim, sim. E, é, na verdade, eu gosto muito mais de uh, idioma, de português. Porque é como tudo é o mesmo, assim. Eu aprendo português brasileiro. Eu não aprendo português de Portugal. Mas uhum. quando eu falo espanhol, Exemplo, como uma pessoa de Espanha Ela fala, oh, Mike, não tá falando espanhol E fala, assim: falo espanhol, mas é de uh, Latin America Ah, Sim, sim, então, sim Você aprendeu espanhol com uma pessoa de onde? É Dominican Republic Ah, ok, ok sim, República sim. Dominicana República Dominicana, isso Então, é, realmente, o espanhol você já deve ter percebido que varia muito, né? Isso, isso. Impressionante. E, e também acho que o português tem mais como expressões e verbos para me expressar como expresso no inglês. Não tenho problemas me expressando como quero no português, mas no espanhol, às vezes, acho que... Ou palavra. Uma frase ou uma palavra que quero falar, assim, como falo no inglês Mas, mas Mike, uma, uma pergunta Ou seja, você aprendeu espanhol no colégio, no colégio né? Sim, no colégio e depois é, aprendi com meu amigo é... Ah, ok, isso que eu ia perguntar Se depois, se você teve contato com pessoas sim. depois, se deu para praticar tal Sim, seja, mas... Sim. Ah... Ah, com, Começa com, ao princípio, como? No começo? No começo, sim. É, aprendi raro e queria deixar de estudar. Ah, porque você já estava entediado. Sim, me pensei que aprender um idioma é só para as pessoas bem inteligentes, espertas. Ah, ok, ok. Tipo, você tem que ter talento para aprender idioma, não sei o quê. Ah, eu Isso. tenho capacidade de aprender outro idioma, o então inglês tá bom. assim. Mas... <risos> cara, é muito comum você ver é, pessoas que falam inglês como língua nativa não falarem outros idiomas. Porque Sim. dificulta, cara. Porque você chega aqui na, na, na Colômbia, vamos supor, e você não sabe nada de espanhol, aí o pessoal quer praticar inglês com você. Então o pessoal tem um, um grau assim mais ou menos de conhecimento, dá para você falar inglês o que você quer e dá, mais ou menos, para entender o que você está falando e eu posso, posso te servir, né? Mas se eu não entendesse nada que você estivesse falando... Eu, não, eu não entendo nada, zero. Você tá, é o, o japonês chega aqui na Colômbia. Ou seja, vai ter que aprender espanhol. Porque ninguém vai chegar e falar, não, vamos falar japonês aqui para praticar um pouco. Cara, o pessoal não fala, não é comum você encontrar as pessoas que falam o idioma, entende? Então, quando você, quando você é americano e chega num país que a galera sabe mais ou menos inglês, aí o pessoal quer falar inglês. Aí você... aí entre lutar para tentar se expressar em português ou em espanhol, que é o idioma que você não sabe, digamos, e a pessoa começa a falar inglês com você, você já pula para o inglês porque é mais fácil. É tipo, não, fala inglês, o que é que você quer? Fala inglês, vamos, vamos, resolve isso aqui já. Para não ficar naquele blá blá blá, aí você, não entendo, não entendo. E é muito estranho quando uma pessoa fala com você e você não entende, e a situação é muito estranha. Tipo, ah, what? Blá, blá, blá. Sorry, man, I don't get it. I don't get it, man. Blá, eh, blá, blá, blá, blá. I'm sorry, I can't understand you. E você fica... Eh, eh, eh. Fica sem jeito. Fica sem jeito, é isso aí, cara. É isso aí, você fica sem jeito, porque não é uma situação comum. Faça o Sim. teste. Se você chegar nos Estados Unidos e falar, Algo em inglês, com alguma pessoa que fala inglês e a pessoa olha para você e ah? E você fala outra vez e a pessoa... Ah? E você, Caramba, eu tô... o que, que tá acontecendo aqui? Não estão me entendendo Entendi. Na verdade é como América, é, Inglaterra e Austrália oh. Eles não, não querem falar outro idioma e também eu, até eu tenho problemas falando com eles, às vezes com certeza eu posso entender Mas o sotaque é, é bem forte Eu tenho que me esforçar Para escutar Sim. eles Mas acho que eles Não, não tem que escutar muito Para é, escutar Escutar mim <risos> escutar Ou seja, para entender o inglês americano É mais fácil Tem eu americanos Que, é. que eu não querem que é. abri abrir a boca uh -huh. Mas quando eu falo Sempre abro a boca e falo claramente falo, fala, alguma coisa, fala alguma coisa em inglês aí, uma frase com a boca assim para você entender. Assim. Por exemplo, tipo, você chega no um okay. lugar e o pessoal fala alguma coisa assim só pra ver se yeah. eu yeah. Hey, do you, you want to go eat lunch? Or, hey, do you want to go eat lunch? Eu falo uh -huh. assim, eu sou de Texas então tal Eu falo com é. Não é muito Texas draw Texas draw é como, hey, how are y'all doing? Ah, ah é... ok, ok. Eu Não quero falar demais rápido. Você tem que ir embora ou algo, só quero falar um ritmo normal. É impressionante, cara. Quando você está aumentando o nível, você começa a cortar muitas coisas. E isso acontece até mesmo com espanhol. Quando eu estou falando com os nativos aqui, às vezes eu falo tão rápido em espanhol que o nativo não me entende. Mas eu falei correto fala rápido aí você quando você fala ou seja o idioma o objetivo do idioma é se comunicar se falar Ixi. rápido e não não se comunicar tá errado é melhor você falar um pouco mais devagar e se comunicar do que você você vai falar para você aqui você pegar tal coisa mas cara abre a boca fala devagar às Ixi. vezes eu pego um táxi aqui e o taxista fala de uma forma que. Porque primeiro que tá na frente, né? Ele faz assim com a boca assim, né? claro, eu quero falar uma coisa que Agora que é Nos Estados Unidos acontece isso também com os tax drivers. Isso e também é... os negros. Temos uhum. um jeito de falar bem diferente. <risos> Por quê? Cara? Ele fala muito rápido. Eu não sei, mas. Sempre falam uma gramática raro, como you. You was? You you was there? É, um de... <risos> <risos> de... de... de... de... yeah, you were. <risos> Nunca querem falar you were. Sempre falam you was. E erraram, é mas todos os negros falam assim. É, é muito ah. engraçado. Mano, imagina você aprendendo o idioma, cara. Você não sabe quem está falando certo e quem está falando errado. Não posso imaginar. Falando como eles porque pra mim sim, tenho problemas entendendo eles quando falam muito rápido é como têo é, é, coloco no é, falam a, acho piloto como autopilot auto a, autopilot é, é, sim sim eu entendo eu entendo mas como é que eles falam oh, oh não não eu eu, eu eu fico eu eu fico com autopilot fala ah, assim, tipo tipo, tipo é sim é como quando você tá é, dormindo basicamente mas uma pessoa tá falando com você e fala oh sim sim, sim. Como é, que, é como, como, como aquele aquele episódio de Homer que aparece o macaquinho assim tim tim tim tim tim isso isso tim é quando uma menina tá reclamando para você você é como já, já viu o, uh, o filme com o Adam Sandler, Click Aham, aham. Uh, uh, uh, uh, uh, sim, <risos> me... sim, mute e bajaram o <risos> volume. <risos> Ai cara, é engraçado isso. Mas é, é verdade, acontece essas coisas. Às vezes você fica ali voando, a gente fala. Fica voando, eu fico voando, bicho. Eu fico ali esperando ali no stand-by. Vamos ver se acabar aqui, quando acabar eu volto. <risos> Mas bacana, cara, você tem uma boa atitude para aprender português, está muito dedicado, praticando arte marcial também. De fato, eu moro com um cara aqui que pratica jiu-jitsu. É oh! Tem jiu-jitsu é. no Colômbia? Sim, cara, jiu-jitsu tem em todo lugar, tem, é bem famoso. Ela é um brasileiro? Não, é Colômbia? Mas ele treina, tem, né, tem, tem gente brasileira no, na academia. Sim. No Califórnia. A gente tem os melhores brasileiros morando ah. e treinando jiu-jitsu. Califórnia é uma, é o um melhor estado para treinar. Cara, eu, eu gostaria de treinar jiu-jitsu, mas eu fico pensando na minha coluna, sabe? Às vezes, porque eu tenho um problema na coluna, se eu abaixo, porque jiu-jitsu você, você se abaixa muito e você é, agarra muito peso, entendeu? Agachado. Sim, sim, sim. Mas eu acho que deveria falar para seu professor, que você tem um problema e você pode fazer o jiu-jitsu em uma, um jeito é seguro, sim? Ah, ok. Deveria provar. Só uma vez. E, se você gosta, pode fazer mais aulas. Eu acho que é bacana. Eu gosto desse contato assim. da derruba no chão, vai, Leão. Ah, mais sim. Eu gosto de usar muito perna também para lutar. E não usa a perna, né? Ou seja, mas aí eu tenho que me controlar. Porque eu tenho muita tendência de, de jogar, de jogar a perna, chuta, né? sim, como sim. o Taekwondo. Quando eu bato Você no... Já fez, fez Taekwondo? Tá? Kung-fu. Oh. Eu já pratiquei Kung-fu. Mas aí... oh, o saco de pancada... O saco... Saco de pancada. Pode escrever isso. isso é como punching bag. Aham. Saco de pancada. entendeu? Porque pancada, pancada é um, é um golpe. Ou seja, pancada não é somente porque é um murro, entendeu? Um soco. Eu levei um murro na cara. Eu vou mandar esse documento para você, ok? Oh, legal, legal. Eu levei um soco na cara. Oi, oh, é como Não. o vídeo de Malzara e tudo isso, quando gravou o vídeo de. Ma Mausara. Ah, sim, sim, sim, sim. É isso aí. Achei é isso muito aí. legal. Sim. Pra você serve muito, né? Que são golpes, mãosada, orelhada, cabeçada, cotovelada, joelhada. <risos> cabeçada. Narizada, tá vendo? Você dá uma narizada gente. Caramba, levei uma. Levei uma... Não, eu dei uma narizada, eu, eu inclinei a cabeça e dei uma narizada no joelho dele e quebrou o nariz, tá? Mike. Mike, eu vou colocar aqui o seu arquivo. Aula de português. Beleza. E eu, eu quando terminar aqui essa conversa contigo, eu mando pra você, ok? É, então, você tá no, no saco de pancada né? Batendo, no saco de pancada, já conhece o verbo bater, né? Imagina. Sim, sim, bater. Como bater. Mas você conhece isso aqui, essa palavra, batida? é eu, eu não sabia, mas é como bater. Ou seja, bater é isso aqui, né? Eu tô batendo na minha mão, tô batendo. Agora uma batida pode ser uma batida de automóvel, ok? Acidente. Ah, acidente. Ah, teve uma batida, porque se eu falar, teve um acidente na rua, não sei o quê, pode, pode ser um incêndio, pode ser, é, sei lá, um poste caiu, uma árvore caiu, foi um acidente. Mas quando eu falo, teve uma batida, automaticamente você já pensa num carro ou numa moto, entendeu? Uma batida de bicicleta, uma batida de moto, um automóvel, entendeu? São alguns detalhes aí para você levar em consideração. É, curso de verbos, você chegou até vocabulário? Sim, já fiz. Uh, o curso pais? básico de, de verbos. Ok, é... então, uma revisão aqui bem rapidinho, ok? Beleza. Vamos ver como é que tá. Você aprendeu de verdade. <risos> vamos ver aqui, vamos ver aqui como é que você tá aí. Ai, caramba, peraí. Beleza, vamos começar aqui do, da metade. Ok, se eu tenho minha câmera aqui e a minha câmera tá assim, ela... eu tenho que fazer o quê com a minha câmera? Você tem que ajeitar a câmera. Boa, boa. Tem que ajeitar a câmera, ok? Ou também eu posso falar que uma pessoa se ajeite. Eu falo, cara, você é muito preguiçoso, muito vagabundo, cara, se ajeita. Ou oh, é como você tem que é, se endireitar, como dizer endireitar. É como, é como se você fosse uma pessoa muito assim e você tipo, cara, se ajeita e go straight, não assim sei como é o quê. Imagino que usa no uh, military? Como fala? No exército. Ah, no exército? Sim, se é ajeita. ajeita. Tome ah, jeito sim. também, tome jeito, se ajeita, tome jeito. Ok, peraí, deixa... Tome jeito. Dá um tempo, ok. Eu lembrei de uma expressão em inglês agora, eu vou ensinar pra você em português. Tipo essa aqui, ó. Ah, sim, sim. Então, dá um tempo, mano. Ah! É muito. <risos> dá um tempo. Essa, essa, essa, é boa. essa é boa, Dá um tempo, cara. Ah, não me enche, não me enche o saco. <risos> não enche o saco. Beleza, certo. Eu aprendi esse Get a grip faz muito tempo, cara. Num material para aprender inglês. Eu não sei se usa muito nos Estados Unidos. Eu não escuto tanto o pessoal falando, mas... Às vezes que eu já usei assim, o pessoal, ah, isso aí existe. Get a na, grip, man. na verdade, sim, existe, mas acho que foi muito popu mais popular faz tempo. Ah, ok, ok. Tem sentido, porque o curso do cara era de 2006. Sim, sim ou oh, pulling my leg sim isso é a gente vai entender mas agora é não se usa não, muito não se usa muito sobretudo <risos> eu, tenho... Todo... eu tenho que atualizar o meu inglês <risos> isso é, é difícil para mim uma uma mulher de mulher de Argentina Argentina me, me falou uma frase que eu não entendi Falei, desculpa, o que é isso? E ela me falou, não sabe, ah, é como nos é, memes, <risos> memes. ah Memes. Memes, sim. Memes. <risos> memes. Memes, memes, Sim, cara, então é isso aí, tipo, uh, com português acontece a mesma coisa. Tem palavras e expressões que são mais antigas, mas não deixa de ser engraçada você usar. Às vezes você usa uma expressão antiga e é engraçado você usar essa expressão. Não, é, é, bem, é bem interessante. Então essas daí, tá tirando onda. Viu aqui? essa que eu falei agora? Tirando onda? Já conhece? Tirando... Não. Ela tá tirando onda. O que é isso? Que é tirando onda é tipo, sem falar sério, entendeu? Se eu, se eu começo... Vamos supor, eu tô num lugar e eu começo a conversar com a menina no lugar. E eu, conhe... Ou seja, eu acabei de conhecer uma menina. E essa menina conhece os meus amigos. Mas eu não conhecia essa menina. Aí eu começo a conversar com ela. E a galera começa a se ligar que o negócio tá ficando bom. Né? Você tá conversando ali e tá, tal, não sei o quê. E começa a tirar onda. Ei, Felipe, vai aí. Vai, ah! vai Felipe, vai ah! <risos> Você tá tirando onda, entendeu? Você tá brincando. Tipo, tá. Make fun of it. É como, yeah, que... yeah, yeah. É como tirando tirar. Um... É, é diferente que, é, que é, tirar sarro, sopa. Ou seja, tirar, tirar onda pode ser. Ou seja, tirar sarro é mais de. Na maioria das vezes que você tira sarro, você tá. É, quase como bullying someone. Isso, é. ah, sim. Mas tirando onda pode ser na amizade. Tipo, aí, Felipe, fala com a menina, aí eu, aí os caras já começaram a tirar onda comigo. Né? Aí eu falo, eu falo para a menina, oh, os, os caras já estão tirando onda comigo. Aí ela fala, mas por quê? Não, porque já faz um tempo que eu estou conversando contigo aqui, e geralmente eu não passo tanto tempo falando com a menina. Entende? Ou seja, ela, ah, que, ou seja não é à toa que eles... Estão, estão tirando onda. Olha só a expressão. Não é à toa. Quando você fala que uma coisa não é à toa, não é sem motivo. Tem uma razão para aquilo. É ah. tipo em inglês, vocês falam tipo, no wonder, blá blá blá blá. Sim. sim. Tipo, não é à toa. É, sim, entendo. Não, não, é à toa que eles estão tirando onda com você, Entendeu? Ou eu posso falar, é... Mike, você está focando num vocabulário muito formal, cara. E você vai, conhe... vai para o Brasil agora e vai estar tá diretamente falando com pessoas do Brasil que falam informal. Então você está estudando o vocabulário formal à toa. Porque não vai servir, você não vai usar. Entende? Então você está fazendo algo à toa. Não faça à toa. Você tem que fazer por um motivo, entendeu? É um sim, sim. Então, detalhe. Agora, voltando aqui bem rápido. Agora, se eu já almocei, eu já tomei café da manhã. Agora é mais ou menos umas 10 horas da manhã, por exemplo. E eu quero comer alguma coisa assim rápida. né? Eu não quero comer um almoço, eu quero comer um sanduíchezinho ali e tal. Então como é que se chama isso? uma lancha um lanche lanche e o verbo lanchar você vai boa. lanchar boa boa OK Agora isso aqui mexer você tá outro, mexendo outro significado para mexer é tô mexendo no celular outro é, a menina mexe mexe o o corpo, bam. <risos> Na balada. Outra, boa. Balada. Outra. É... oito formas de usar, mexer. É... Você, viu você viu o vídeo? Sim, vi. É. Preciso misturar mais. É. Oh, ok, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. Oh, eu, com... eu, eu não mexo bem, bem com isso. É boa. Com... Não mexo bem com isso. Eu não entendo bem. Né? Já aproveitando que você falou isso, eu... Eu não mexo muito com tecnologia. Ok? Ou eu não manjo muito de tecnologia. Tá vendo aí? Sim. Eu, eu mesmo manjo e, e mexo nesse contexto. Sim. É exatamente igual. Eu não manjo, eu não mexo. Ou, ou depende, ok? Agora. Eu posso falar, olha só, cara, eu manjo muito disso, mas eu já não mexo com isso. Entende? Ou seja, eu sigo entendendo muito, mas eu já não trabalho com isso. Então, Ai. eu manjo muito de, é, de quê? Cozinha. Não, não cozinha, não. De Photoshop. Eu manjo muito de Photoshop, mas já não mexo muito com isso. Entendeu? Sim, entendi. É muito útil para mim. Sim. Isso aí vai te ajudar muito a aumentar o teu vocabulário. Isso aí, não, repetição, repetição. Agora, se eu tenho um formulário e eu vou colocando as informações, eu estou o quê? Começa com P, de pato. Now é assinar, now é preencher. É preencher. É preencher, é preencher, sim. Eu estou preenchendo o formulário para no final eu coloco o meu nome, que, que é o que é a minha, a minha assinatura. assinatura. Assinatura. Ou seja, eu assino, você tem que assinar, Mike, no final do contrato você assina, e não sei, tem que ter a assinatura de todos os dirigentes da empresa. É uma eu, pergunta, você é. pode falar como é a vaga foi preencharam você fala preenchida. A... preenchida? e a vaga é o é como é, trabalho emprego a vaga a vaga pode ser um espaço de qualquer coisa pode ser a vaga de cadeira a vaga do parking lot pode ser oh. vaga de... entendeu a vaga é um espaço é um a possibilidade de você estar ali em um lugar se eu falo Mike é, a gente está fazendo essa ligação agora e eu posso pra, falar para você. Mike, é, agenda logo a tua ligação, porque está quase sem vaga já. Está quase é. acabando, está ficando lotado. Ah, entendi. Está quase ficando lotado. Ou seja, está quase cheio. Ou está quase sem vaga já. A ah, entendi perfeitamente. Hospedagem. Não há vagas. Mas, vaga. Em espanhol. É a bummer. No, sí. bum, bum. Bum, bum, bum, hobo. Sempre falo. Eh, hey, mi perro está de bago. É eh, um bago. É um bago. Onde é que tá? Vago. Não, vago existe, já tá vago. Acho que é, é corto tá pra. Vagabundo? Não, sério. É de vagabundo. Agora, não sei se você viu esses dias aí na internet, eu publiquei o verbo vadiar. Uh, não, preciso ver esse vídeo. Tá no Instagram, você tá vendo no Instagram? agora eu não tenho Instagram porque tenho que borrar para ter ter foco na faculdade porque eu vou formar em maio mas vou voltar cara você olha só você faz a sua conta e não segue ninguém só segue Felipe Azuca isso só, isso só, só coisas relacionadas com português sim mas meus amigos me falam que se quando for no Brasil preciso fazer uma Instagram para as meninas. E... <risos> Isso. Ajuda. Quer mais? Ó, se você fizer a conta no Instagram e, e não seguir muitas pessoas, não vai incomodar tanto. Sim, já, depende, sim. já depende, de você se você vai usar ou não, entendeu? Você desli, barulho, você, desli você desliga as notificações. E você vai ver o Instagram quando você quiser ver, entendeu? Nossa, que bem rápido. Se for aqui, ó. No Stories. Beleza, se liga aí. A que de hoje é Sucata Subcata muito velho. Sabe porque tá travado? Aí o pessoal faz um serviço mal feito, faz o serviço. Expressão. Você fala com a meia-sola. Você faz, fez uma meia-sola, ou seja, não fez bem. Ou posso limpar a casa então, meia sola, pra pra ser, e dar uma meia-sola, somente para desfazer. Para ser que é sequência aqui. Né? Faz, ah, tchau, eu enganchei. Na, dá 15 segundos para gravar, e eu enganchei. Entendeu? Sim, então. Mano. Então é, é isso. É legal. Você. Sim, preciso fazer uma conta de Porque novo. Porque aí você, você mistura os vídeos no Instagram, no YouTube, no blog, no e-mail, os vídeos que eu mando no WhatsApp também, ou seja, conteúdo por todos os lados. Você já, Sim. você tem iPhone ou Android? iPhone. Você já passou os arquivos para o seu celular ou não? É, não, mas vou fazer uh, isso hoje. Você, escutar viu? Na academia. você viu o cara? Você viu o cara lá falando em espanhol como fazer isso, né? Sim, sim, sim, sim. sim. A cara, Ufa. você. <risos> Olha, esse cara é engraçado. Não agredi... ainda não acredito, mano. Eu falo ah, exatamente como, como meu amigo que que mora no eh, Medellín. Sim, é muito legal, mano. E também, também, os PDFs são muito legais. Beleza? Aí, ó, como foi que eu estruturei isso aqui? Ó? Você clica e você vai escutar a versão em áudio do vídeo primeiro e depois as frases do vídeo. Versão em áudio da parte 2, frases da parte 2. Versão em áudio da parte 3, frases da, da parte 3. E você, cara, você pode criar playlists. Sim. Você fala, ah, caramba, tem umas palavras que eu tenho que aprender, ainda não aprendi bem, playlist, coloca essa essa essa essa essa essa essa O dia inteiro, escuta. Quando você puder, deixa lá em loop, loop. Já sei, já sei tudo que ele fala no vídeo, já sei todas as palavras. É como você assistir um filme que você gosta várias vezes e você decorar, olha o verbo, decorar as falas. Ah, decorar as falas, é como você já sabem o que vai falar. Aham. Uhum. E falar, isso. <risos> Muito é legal. legal. As... Isso aqui falam diferente em espanhol. Eu posso até ensinar isso hoje no Instagram. Porque eu sempre estou colocando conteúdo aí variado, treino né, no Instagram. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A diferença é que no curso você tem mais estrutura, como você já viu. Seja, versão em áudio, frase em áudio, PDF, quiz, suporte via WhatsApp. Não sei se você. Ah, você viu no vídeo, eu expliquei no vídeo. Você pode colocar a transcrição? Sim, já já fiz isso e é, foi muito legal para mim. Porque eu posso praticar, ler é, é, e é, ouvir, e meu vocabulário ao mesmo tempo. Uhum. Então, quando você. Quando você memoriza algo, qual é o outro verbo que eu posso usar? Eu preciso é, lembrar? Outro? A gente acabou de ver, faz cinco minutos. Três minutos, eu acho. Oh, decorar? Decorar, beleza. Decorar, decorar. É, caramba, eu preciso decorar esse número. Ei, anota aí para não esquecer. Ou então decora, né? Eu posso falar, cara, você não no colégio, muitas vezes, acontecia ou oh, era muito... Shhh. Prova de biologia. Ah! <risos> eu decorava tudo, cara. Eu não aprendia nada. Eu lia, eu lia o mesmo texto umas 10 vezes. Eu lia, lia, lia, lia. Depois, sem ler, eu começava a ler, eu começava a falar o que estava no texto sem ler. Para ver se eu tinha aprendido bem. Literalmente, a professora fazia a pergunta o que é tal coisa, não sei o quê. Aí eu começava a dar a definição que estava no livro. Igualzinho, igualzinho. Tá, tá, tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, você não aprendeu, aprendeu você decorou. Você decorou para fazer essa prova, nada mais. E a ideia é que você aprenda, cara. Você aprenda bem, entendeu? Ah, entendi. Decorar é só como... Ou seja, você... Você pode decorar qualquer coisa e não entender nada. Isso, isso. <risos> eu posso decorar uma frase em alemão, mas eu não sei o que significa a frase. Mas eu decorei. Não quer dizer que eu aprendi o que, é que significa, entendeu? Entendi, Você sim... sim. Você simplesmente repete. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não entende nada. Mas é assim. Então decorar, decorar pode ser de memória e decorar também de casa, decorar a casa, colocar coisas na casa, tal. Vou perguntar uma coisa para você, que eu não sei se tem inglês, porque já várias vezes eu falando inglês eu ficava só vi uma coisa na minha mente, mas deve ter outra forma de falar isso. Tipo, você fala para mim, né? Ah, caramba, aconteceu um acidente com meu amigo, não sei o que e tal. E eu posso falar em, em português? Eu perguntaria. Cara, e foi alguma coisa grave? Mas sendo que em inglês deve ter outra forma, a única coisa que eu consigo pensar é tipo. É, so, how is it? Is it too bad? Sim. É... Was Fala it serious? Is, is, it serious? Is, it serious? Fala... is it serious? Or how bad was it? Isso, how bad was it? Mas grave, a palavra grave, não tem? Ah. Um... É tipo, grave, é tipo. É falta leve grave. falta é. média falta grave é tipo caramba muito grave um, I think just was it serious was it serious é, é tá aí tipo yeah. eu fico indignado cara quando eu quero como é que fala isso em inglês será que não tem uma palavra para grave em inglês a gente tem grave mas grave é ah. como formal sabe ah, ah mas grave Grave é, é também como... para grave ou? Sim, é como. É, Não para enterrar as pessoas? É, é, é, é ambos. Grave. Ah! Aulas de inglês com Mike! <risos> <risos> sim, e eu tenho um problema porque aprendi o português, sim, então eu sou. Então, quando uma brasileira me pergunta, oh, como posso falar isso no inglês? Tendo um problema e tendo o que pensar. <risos> ah, Mas sem problema, cara. Porque o que é que eu falo para as pessoas? É, a menos que você esteja aprendendo português para ser tradutor, não traduza. Eu não trabalhe com traduções, porque se você fala é, eu quero aprender português porque eu gosto de trabalhar com traduções, e, cara, você tem que traduzir. Você tem que aprender tradução, você tá, tá, tá, tá, tá aprender tudo. Mas quando você aprende para falar, normal, com seus amigos, você não precisa traduzir. Então vai acontecer, e acontece comigo em espanhol, acontece comigo em inglês, das pessoas perguntarem o que, é que significa tal coisa, como seria em português? Eu... Ou que você está falando em, em inglês ou em português e, e você, encontra, você não encontra a palavra para expressar o que você quer no idioma que você está falando e você pega a palavra do, do inglês. Hey, tipo Sim. tal coisa em inglês. Ah, cara, ah, Ok, ok, entendi. São então, uns pequenos detalhes, entendeu? Isso aí, na verdade, eu acho que cada idioma tem uma palavra melhor para expressar, como português pegar no objeto, jeito, ou como cafune não existe. Nos outros idiomas e no inglês, acho que a gente tem muitas palavras de como business e tecnologia que ah, é sim. muito, é muito legal. Ah, sim. Tipo, eu gosto. O pessoal já usa muito em português, tipo feedback. Sim, sim. Feedback e. Um, como networking. Uh, Socializar. Mas socializing is different than networking. A galera, yeah. fala, a, galera, a galera fala aqui, tipo, vamos fazer uma reunião, fazer um pouco de network. Networking, não sei o quê. Na verdade, networking is more for. Um, Business. like you're meeting you're meeting people in order to get like a connection like a business opportunity oh okay okay yeah it's more like I don't want to é say it like... é mais interessado assim é mais interessado isso imagina uma mulher que está quero, fi... quero conhecer um homem que tem um carro bem e dinheiro e... isso seria como networking para emprego às vezes sim uma pessoa ah. <laughs> Não sempre, oh, não, não, mas às go, go, vezes. Gold diggers. Gente, <risos> sí, tem muitos na California Cuidado. Ah, é sério, cara? Nossa senhora, que medo. Né? <risos> é, você <risos> pode colocar no YouTube gold digger prank. E você vai, você vai perceber que tem muitos diggers aqui. Dessas <risos> coisas eu passo... Olha a expressão. Dessas coisas eu passo longe. Tipo, cara, dessas coisas eu passo muito longe. Ah, oh, sim, sim. Mas assim, <risos> Ei, <hein? risos> hey, Mike, beleza, cara. Bom te conhecer. É, eu vou desligando aqui. Prazerzão. Vou começar uma aula aqui com outra pessoa também. E é isso aí, cara. Siga, siga firme e forte com o português. Você tem uma energia muito bacana. Continue aprendendo e não somente aprendendo português, mas aprendendo mais coisas através de português. Essa é a ideia, né? Sim, sim. É, muito obrigado, Felipe. E vou continuar cara, cara. fazendo a, a, a, as aulas. As aulas, isso. E cara, é qualquer esse... dúvida, manda uma mensagem pra mim. Eu estarei aqui à disposição. É com certeza. Você pode me, man. You can count, You can on me. Hey, perfect man. <risos> então. Hey, valeu, take care. Okay. Tchau, tchau.